Infectar, verbo transitivo Afetar uma pessoa, órgão, célula, etc. com um organismo que causa uma doença Assim que a infecção atacou, houve pouco tempo para reagir As pessoas fizeram o que puderam e como ninguém era imune aos efeitos do vírus, as autoridades ficaram impotentes perante uma infecção que se espalhava rapidamente. Todos que ficaram expostos e sobreviveram a um ataque inicial começaram com sua inexorável busca por sangue, atacando e se alimentando de inocentes. Não havia vacina, nem nenhuma informação de alguém imune. Bairros e cidades inteiras foram dizimados. A estrutura de toda uma civilização se destruindo ante os nossos olhos. Muitos humanos sobreviventes como largados à própria sorte. Peste. Andando durante o dia e se escondendo à noite. Fazendo barricadas dentro de edifícios seguros. Outros formaram grupos de vigilantes. Ou se tornaram caçadores. Espadachins que rastreavam e matavam os infectados. Distribuição Sony Pictures Entertainment: Nós tivemos sorte quando conseguimos achar um refúgio um lugar com um pouco de comida e abrigo onde podíamos sobreviver até que pudéssemos ser salvos. Mas, como nosso local não sendo mais seguro e as chances de salvamento se tornando cada vez mais remotas, nossas opções estavam se esgotando. Éramos nós na escuridão mortal. Escuridão mortal. Levem esse menino para um lugar seguro. Não estamos aqui para decidir quem está certo ou errado, e sim para decidir quem vive e quem morre. Emergência. Por favor, evacuem o prédio. A evacuação é Código preto. Evacuação obrigatória. Gerador de emergência ativado. Sua mão. Tá bom. Apaga essa porcaria. Vão sentir o cheiro. Dá um tempo, não tem ninguém por perto. O que está fazendo? Está no computador, Dylan. Vamos ouvir essa porcaria durante meses. Todo prédio que tem sobreviventes tem isso. Não acha que pode ter algum lugar seguro por aí? Não. Onde foi que você conseguiu isso? Ficaria surpresa com o que a gente pode achar nos consultórios médicos. Se procurar, bem. Vamos achar um lugar seguro para dormir. E sair daqui ao amanhecer. Está, nunca vai ficar bem. Ou como era. Estamos nisso junto, certo? Claro que estamos. Agora me escuta bem. As coisas podem nunca ser as mesmas de novo. Mas vão melhorar, tá? Tá bom? Você dormiu quase seis horas. E o que tem isso? Nós precisamos ir andando. O gerador está pifando e... a comida acabou. Nós precisamos sair daqui. Vem. Vamos embora. Base aqui, unidade 12. Câmbio. Base aqui, unidade 12. Estão ouvindo? Unidade 12 pode falar Estamos perto de um complexo médico Vamos completar a varredura ao amanhecer Eu te mantenho informado Entendido, fico aguardando informações Câmbio, desligo Ela está doente. E perdemos dois com pneumonia. Viemos pegar remédios. Só isso. São só vocês dois? Aham. Uh -huh. Eu era uma aluna interna daqui antes da quarentena. A maior parte dos remédios foi roubada há meses. Não conhecemos essas pessoas, Dorothy. Desculpem. Nós não vemos outras pessoas há três semanas. Nem nós. É bem... bem seguro aqui. Por enquanto. Charlotte! Eu tô bem, Amélia. Calma. Desculpa. Precisamos cuidar da Charlotte. Pra que lado? Na farmácia. No corredor. chegar prédio por prédio. Meninas, matem qualquer coisa que pareça infectada. Sim, senhor. E quanto ao vírus? Se forem durões, levaremos conosco. A maioria dos corredores e escadarias está bloqueada. Vamos ter que achar outro caminho para a farmácia. Venham, vamos andando. Esse lugar é tão grande. Temos que andar muito para chegar a qualquer lugar aqui. Nem sabemos se vamos achar remédios quando chegarmos lá. Talvez seja melhor voltar por onde nós viemos. E dar o fora desse lugar. Não, isso seria suicídio. Não podemos ficar andando na escuridão, não mais. E só faltam 4 horas para amanhecer. Alérgico às segundas-feiras. Nós precisamos ir até o porão. Tem uma porta de segurança que é a única saída segura. Mas o gerador está pifando. Sem energia, nós não podemos abri-la. Como assim a única saída segura? Sabemos que as portas de segurança estão bloqueadas. Foi onde deixamos nossa backup. Se chegarmos até ela, então poderemos ir para um dos acampamentos. Acampamentos? Peraí, Por que vocês não fizeram isso ainda? Porque tinha comida aqui. Estava quente e seco. Nós temos corrido durante semanas. Precisávamos descansar. Tá, tudo bem. O que acontece se... o gerador pifar antes de chegarmos ao porão? Aí, a porta de segurança não abrirá. E ficaremos presos. Dorothy e eu íamos para lá quando encontramos vocês. São bem-vindos a virem com a gente. Obrigado. Tagan, aquela área é sua. Varredura completa. Falando isso. tô falando que não acredito que tem alguém lá fora que vai nos ajudar Como pode ter certeza? Tem pessoas, caçadores, ex-militares treinados para matar Lenda urbana hum, Não devia acreditar nas porcarias que escuta no rádio Acho que se tivesse alguém lá fora, já teria vindo nos salvar É por isso que continuamos rezando Não, é por isso que você continua rezando Cadê sua fé, Amélia? Olha, eu sou uma realista Somos nós que vamos nos manter vivos Abandonei a esperança a todos que entrarem aqui. Que droga. Aqui era a entrada para a capela. Isso é arrepiante. Jesus. Amélia. Que foi? Algum problema? Olha aquilo. Aquilo me assusta. É que nós não... Para, Dylan. Não, uh... O fato de usarmos o nome do Senhor em vão não significa porcaria nenhuma. Somos só nós, e eles. Nada e ninguém mais. Falando do diabo... O que é isso? Ah, são pequenos ajudantes. Pra acabar com a dor. E tudo mais que vem com ela. Exatamente. Acha que a gente vai conseguir sair daqui? Vamos. Coragem, pessoal. Vamos chegar até aquela porta de segurança. Todos nós juntos. Ainda que isso nos mate. Cara, você tá me assustando. Vê se cala a boca e me segue, tá bom? Aquele cheiro tá piorando. Você. Uhum. O que é isso? Deus perdoa a todos. Dagar, cheque aquela área. Faça uma varredura completa. Entendeu? Aqui é Cross, está me ouvindo, repito, aqui eu comando, está me ouvindo? Tem um sobrevivente aqui. Ah. Tem um sobrevivente aqui. Você tem sobreviventes? Repetindo, você tem sobreviventes? Uhum. Ei, Tagar, se estiver me ouvindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Repetindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Nossa, moça. moça, está tudo bem. Está sozinha aí? Cadê o Morgan e o Rick? Mandaram a gente esperar aqui. Sei lá. O mundo já estava tão caótico antes do vírus atacar. Agora temos essas coisas à solta. Quem sabe o que virá depois? Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre ficava com medo à noite. E aí eu me escondia no quarto dos meus pais. E eu comecei a me dar conta que só porque eles eram adultos não significava que podiam me proteger de monstros, demônios, ou tanto faz. Não são monstros ou demônios. Só estão doentes. Aí, depois de contaminado pelo vírus, um dos infectados pegou meu pai. <risos> Agora eu sei que ninguém pode me proteger. E... Vem cá. Protegeremos uma a outra, tá bom? Somos uma equipe agora, né? Eu acho. Você acha? Adoro-te eu. Estávamos indo bem. Nós sobrevivemos confiando um no outro. Mas desde que vocês apareceram, parece que as coisas Tem mais uma chance de vocês serem pegos, não é? Eu saquei. Relaxa, parceiro. Todo mundo quer continuar respirando tanto quanto você. O que eu quero é simples. Achar um acampamento seguro. E qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Já imaginava. Mas não significa que vamos poder andar por aí em segurança a qualquer hora. Se for o caso. Assim que descobrirem como se livrar dessas coisas. Outro ótimo pensamento. Não perca a fé, Dorothy. Estas criaturas também estão sujeitas às leis da natureza. Nós matamos muitas delas para saber disso. É, elas são como você e eu, é, exceto... Elas querem sangue. E até que consigam, são loucas máquinas assassinas. Sabe, eu trouxe as primeiras vítimas pra cá. Quando os ataques começaram. Que coisa. É. E alguns dos feridos estavam imunes e outros simplesmente mudaram. Mudaram totalmente. E todo mundo pensa que eles são vampiros. Mas não são. São mutantes. Talvez sejam. Mas em que mito isso se baseia? Ser é escravo do sangue e da carne? Tudo o que você faz, cara, tudo em que você pensa é em conseguir mais sangue. Não tem vontade própria, nem sentimentos. Caramba. Eu acho que só querem se alimentar. <risos> Vem, me ajuda com isso, tá bom. Disse que não são vampiros? Essa cadela aí parece um. É, mas ela ainda é uma mutante. Demoraram. Péssimas notícias. Tem alguns dos nossos amiguinhos desse lado. E eles sabem que nós estamos aqui. Venham, vamos andando. Certo, vamos andando agora. Então, você viu um? Pode-se dizer que sim. Como ela estava? Estão ficando fracos? O que foi? O que foi? Está tudo bem. Os remédios estão agindo. Ele tá chapado. Tem uma lanchonete lá na frente. Talvez a gente ache comida antes de ir para o próximo nível. Todo mundo está faminto. A gente tem que manter nossas forças. E se tiver uma daquelas coisas ali? Cuidaremos dela. E se tiver mais de uma? Então mataremos todas. Vem. Vamos indo. Há quanto tempo essa comida está aqui? Pode estar à mesas. A primeira coisa que sempre fazemos é procurar por comida. O problema é que é sempre porcaria. Vamos comer e pronto. E vamos agradecer. É, mas ninguém mais poderia comer isso. É uma pena que a gente não possa ficar aqui. Vai amanhecer em três horas. Nós podemos levar esse tempo só para chegar ao próximo nível. O mais difícil vai ser achar as escadarias que não estejam bloqueadas ou totalmente lacradas. Era seguro onde estávamos, mas não tinha mais comida e estávamos ficando sem energia. E nós teríamos morrido se ficássemos onde estávamos. Tudo que precisamos lembrar é que podemos controlar nosso próprio comportamento. Assim podemos lidar com qualquer outra surpresa. Morgan! Não, Dorothy. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo toda a verdade. <risos> Podíamos arriscar, quebrar uma janela que dá pra fora. Bom, veríamos eles chegando. É. Tá bom, então me responde. O que você acha? Duas horas atrás, você nem queria sair daquele lugar. Nós só precisamos chegar às portas de segurança, é tão simples. Pergunta pra ele. O que você acha, Rick? Ah, tanto faz. Está sangrando tá é só um cortezinho eu devo ter machucado quando caí lá no banheiro que é, é só um arranhão relaxa eu não estou infectado nem nada mas está sangrando qualquer quantidade de sangue pode atraí-los sabe disso não importa se está chapado ou não idiota é um corte profundo garoto Oh, my God. Ali é a sala de exames. Pode ter alguns remédios lá. Tudo bem. Vamos. Eu vou entrar com ele. Tomem cuidado se ouvirem alguma coisa dos níveis mais baixos, tá? Uhum. Vamos. Não se sente muito perto de mim. Eu estou pensando agora. Sobre o quê? A mesma coisa que sempre penso. O que nós vamos fazer? E se formos os únicos que sobraram? Sabe o que significa? O quê? Significa que somos os monstros agora. Este mundo não é mais nosso. Muito bem, podemos ir. Ah, e eu achei um pouco de penicilina para aquela tosse. Legal. A situação. Recebemos um relatório dizendo que pode haver sobreviventes não infectados. Que tipo de relatório? Como assim relatório? Coronel, nós temos e tivemos equipes na área. Não são equipes nossas? Não, senhor, não são. São grupos agindo sozinhos. Eles se chamam de caçadores. Nós temos dado apoio e coordenação para eles. A informação mais recente é que temos um grupo de caçadores no setor 7. Estão dizendo que terão aquela área liberada ao Mansell. O setor 7 ao amanhecer. É uma das piores áreas. Com o devido respeito, Sr. Cross, nós fazemos coisas um pouco diferentes de vocês do Departamento de Estado. Olha, vão liberar a área interna do abrigo ao amanhecer, correto? Sim. Você sabe nosso objetivo? Quero esterilizar a área. Normalmente concordaria com o senhor, mas nós perdemos contato com nosso grupo em terra. Então, não podemos checar se eles sairão de lá a tempo. Cadê nossas aeronaves? Os jatos estão no chão, senhor. Por que não estão no ar? Esperando a aprovação final, senhor. Nós vamos esterilizar a área. Coronel? Se alguns de seus caçadores estiverem no chão, se souber deles, diga para saírem de lá. É uma ótima ideia. Eu devia ter pensado nisso. senhor Cross, eu estou no comando. E, pelo que eu sei... Eu não planejo me aposentar logo. Então, a menos que o Departamento de Estado esteja disposto a assumir uma operação militar, eu sugiro que faça exatamente o que eu digo quando eu disser. Aqueles aviões estão prontos para decolar? Sim, senhor. O que é aquilo? Eu vou checar. Cuidado, Rick. Isso teria sido engraçado, se não fosse assustador. <risos> A gente tem sorte de estar vivo. Onde nós estamos? Não podemos voltar por ali. te disse que todos esses corredores levam ao mesmo lugar. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir. Estão por toda a parte. Vamos, Rick. Morgan é o um cara durão. Tenho certeza que conseguiram. Temos que continuar. Vamos. Temos que chegar à porta de segurança. Estão todos bem? Tudo bem. Lavar as mãos. Você tá brincando, né? Sanguessugas. Cara, você tá surtando só por causa da correria. Eu posso ter sangue deles nas mãos. Esperem um segundo, tá? Está infectado. O quê? Você está infectado? Não. E você? Me escondi aqui quando vi você. Está sozinho? Estamos em três. Três é um bom número. tem número de segurança. Posso me juntar a vocês? ele foi. Dylan? A gente tem que sair daqui. É. Estão ouvindo? Ouvindo o quê? Escutem. O barulho vem dali. Fiquem aqui. Se vocês ouvirem qualquer coisa, saiam correndo. É que se ele foi mordido. Tá tudo bem. Para. Eu sou um dos sortudos. O ruim da sorte é que não sabe quando ela acaba. Que pegou o Morgan. Ele disse pra gente correr se alguma coisa acontecesse. Não tem nada se movimentando. A área está limpa. Bem entendido. Continue olhando. Preciso achar os caçadores. Vamos continuar a barredura e avisaremos de localizarmos algo. Eu estava na escola uma vez e um menino contou uma história que sempre me assustou. Eu nunca vou esquecer. É como se eu estivesse vendo acontecer. Uhum. Então, tinha um avião com um grupo de passageiros a bordo. E o avião caiu. Eu nem lembro o porquê, mas... Alguns passageiros sobreviveram à queda. A ah, história do canibalismo. E os sobreviventes começaram a desaparecer um a um, não é? Conhece essa história? Alguma coisa parecida. <risos> Em operações anteriores, nós tivemos alterações com infectados nestes setores. Quantos? Nossa equipe de caçadores localizou dúzias em cada local. Pode apostar que há centenas em esconderijos. Coronel, e se os caçadores estiverem vivos e localizaram sobreviventes? Se não esterilizarmos essa área e não detivermos os infectados, colocaremos todos em risco. Não existe nenhuma vacina. Hum. Disse que os caçadores estão fora ao amanhecer. Sim. Esterilizaremos nessa hora. Charlotte. Você foi mordida? Está infectada? Quem é você? Meu nome é Tal. O sol vai nascer logo. Vamos torcer para a energia durar até lá. Você está bem? O que você acha que aconteceu com Dira? Olha, não é mais importante. Vamos. Tá bom. Olha, logo acharemos os outros. Talvez o Dylan também. Eu vou tentar achar eles. Então espere aqui e não saia daqui. Hã? Sabemos já. Claro, há uma jovem convidada que eu quero apresentar. Minha querida filha Sofia. Sofia, surpreendente. Sabe, antes da erupção do vírus, todo mundo aqui ocorria, ou ficava, ou se tornava um deles. Ou foi morto, é claro. Não demorou muito para se espalhar, não é? Logo, só restaram alguns normais, como nós lá fora. E, finalmente, aqui algumas pessoas lutaram e ajudaram as outras a lutar para sobreviver. Mas eu tive outra coisa para me ajudar. A segurar minha sobrevivência. E aqui está ela, minha querida Sofia. Agora que a princesa acordou, podemos passar da conversa fiada ao jantar. Por aqui. Ela me protege do risco de ingerir sangue, o que me tornaria alguém igual a ela. Por isso, eu a amo. Não é nada pessoal. Ela é o próximo passo da evolução. Ela está infectada, consegue racionalizar. Amélia. Cadê a Charlotte? Pensei que estava com você. Vamos embora. Anda! Ela estava sozinha quando eu a achei. Quase foi atacada. Deus. Você está bem? Tem quantos sobreviventes? Seis ao todo. Sabe, Amélia, eles são caçadores. Tem um assentamento. É verdade. Levamos vocês lá. Procuramos pelos outros no caminho. Estávamos a caminho da porta de segurança. Mas o gerador vai pifar logo, logo. E se não chegarmos lá antes disso, nós não vamos poder sair daqui. É por isso que precisamos andar rápido. Morgan? Oi. Você está bem? Pessoal, precisamos ir. Meu pessoal vai com vocês. E o que você vai fazer? Vou caçar. Oi. Rick, você está legal? Tô. Quantos comprimidos você tomou? Sei lá. Vamos lá, eu conheço um atalho. Fique bem atrás de mim, tá? Seguindo essas pessoas. Mas será que sabem o caminho para a porta de segurança? Eu não sei. Mas pelo menos estão nos dando uma chance de lutar. Evacuação obrigatória. Perigo, alta voltagem. Gerador de emergência ativado. Desculpe a demora, senhor. Eu. Eu eu só. Eu só queria ter certeza de que a área estava limpa, senhor. Eu. Eu vou providenciar imediatamente. A troca. Ninguém quer mais esses sobreviventes retirados do que eu. Nós temos nossas ordens. Foi claro? Sim senhor. Sim, senhor. Que droga. E quem é você e o que quer? Eu vou fazer com você o que você tem feito com os outros. Saia daqui. Você pense, vocês já perderam! Nós! Nós pensamos! Nós falamos! Nós planejamos! Chega mais perto. Vou contar um segredo. Venha mais perto! Nós evoluímos e vocês são apenas gato para nós! <risos> Pensei que nunca mais veria vocês. Eu ganhei uma segunda chance. Graças a ele. É bem pior do que pensamos. A mudança já aconteceu. Nós somos os monstros agora. Mas ainda há esperança. O que aconteceu? Eu não sei. Tinha um cara estranho. Ele era como um de nós, mas não era. Eu já vi isso. As pessoas fazem de tudo para sobreviver. Está bem. Estou. Escuta. Nós não podemos bombardear prédios sabendo que tem civis não infectados dentro. O que você quer que eu faça? Você ouviu. Ordem é ordem sem os caçadores não teremos limpado metade das áreas que limpamos nós não podemos abandoná-los sem mencionar o fato que tem civis vivos lá dentro unidade aérea estão liberados para um voo até o setor 7 a vez em quando estiver no ar usem apenas armamento de precisão é entendido. Preparam-se para a frente. Repito. Vamos, vamos. Abrir, a é vamos, a, é a é Vem Vem Vem, comigo. vem, comigo. vem, vem, vem Eles pegaram o Rick. Se não andarmos rápido, vamos todos acabar do mesmo jeito. O que foi? Onde você estava? Eu sorte. Não tive? Eu tive sorte. Fiquem espertos. Deve ter mais deles por aí. Eu vou entrar. É melhor limpar essa área. Não temos mais tempo. Faça rápido e saia. Pequeno agora. Todas as portas estão bloqueadas. Tem barricadas por toda a parte. O elevador é a única saída. Espera aí, pessoal. Vamos pensar um pouco. O que acontece se a energia acabar? Ficaremos presos. Tem algum lugar seguro aqui? Tem, sim. Mas agora nós não podemos mais voltar. Eu só estou tentando fazer o que posso para levar vocês até lá. Eu quero ver a luz do dia de novo. Eu também quero que você veja. Não vai nos guiar? Bem, nós temos que fazer o que fazemos. Nós caçamos, matamos e depois partimos. Só me mostra a direção certa. Vamos. Entre, entre. Vamos indo. Vem, garoto. Vamos. Não adianta, ela já era. Pode ser. Precisamos de mais tempo. Deve ter um alçapão. Precisamos achá-lo. Certo, Daga, Abra essa coisa. Quantos andares para baixo? Três. Só falta uma hora para terminar. Droga. Tá bom, eu vou. Toma, leva isso. Eu sou imune, lembra? Bye, Certo, vamos. Estamos prontos para abrir fogo. Entendido. Continuamos a caminho do alvo. Casa, posição 330.7, Zul. Vamos indo. Aqui. Qual a distância? Eu não sei ao certo. Eu não sei onde nós estamos, mas todos esses túneis levam ao mesmo lugar a porta de segurança. Escuta, garoto. Eu vou dar isso a você. Agora, leve as mulheres e a menina para cima. Vá para o sul. Tem um acampamento lá. Você deixará todos em segurança. Isto é uma pistola automática. É rápida, então não atire num lugar só. Vão andando e cuidem-se. Tudo bem. Acho que ainda estou vivo. O que aconteceu? prevista do ataque? Sim, senhor. Estão com reabastecimento marcado. Depois seguirão para o alvo. Avisarão cinco minutos antes. Eu sei o que está pensando. Mas qualquer atraso adicional não é uma opção. Não haverá exercício de treinamento quando o sol surgir. Eu quero aquela área esterilizada. Cada estrutura na área, cada pedacinho. Coronel, eu quero deixar registrado. que Estou lembrando novamente que eu acho que há sobreviventes na área. Sua preocupação foi registrada. Mas infelizmente para eles... A prioridade maior é a nossa sobrevivência. Só mais um pouco. Será que não estamos andando em círculos? Não mesmo. Então onde é, afinal? E o que aconteceu com os caçadores? Eles morreram? Espera um minuto. O que? O que é aquilo? Talvez seja por lá. Dylan. Um de nós tem que checar. Não vá muito longe. Ouviram isso, o que escuta, você ouviu? Tudo bem. Amélia, é só uma criança, ele pode estar infectado. Você está bem? A gente tem que correr até a porta, tudo bem. Você consegue fazer isso? Tudo bem. Tá pronta? Você está bem? <SILENCIO> Entendido, oh, hey, hey, hey, hey, acionando força total. Não é o que pensamos. Não é morte. Eu me sinto mais viva agora do que nunca. Tenho autorização para atacar. de tudo que passamos, vocês não vão partir sem dizer adeus, não é? Vocês são tolos, nos caçam como animais, quando vocês é que são os verdadeiros animais. Senhor, equipes de observação tiveram confirmação visual dos caçadores. Eles conseguiram, eles saíram. Bom trabalho. Obrigado, senhor. Muito bem, pessoal. Vamos para casa.